Rabi live com a tela, gente. Ô, Elan, você saiu agora, velho. Selo, banda... o selo do varal gente nessa conta eu não tenho selo, esse selo que eu tenho na conta do felbraim eu quero fazer a conta dos selo que eu não, os selos que eu não tenho no felbraim aqui na jabiraca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 Fal, noni voltou, nag bot sempre tá aqui. Oi, tcham. Cada um constroma. O cara tá tocando um rato que. Ah, não. Eu tô tocando guitarra. Cada um com... Com um objeto diferente pra gente tentar. Ai, que arvo, Eu vou trocar isso. Muita coisa na tela.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 A guitarra, o... nossa ele tá com um violão, uma viola, um violão, o Loni tá com um toplet, cadê gente? até público, o povo só fica olhando vamos lá, o que você usa para capturar a tela em live hein? <risos> eu uso eu uso o Streamlab velho, toda hora aparece o Streamlab porque eu tenho que ler os comentários não dá pra ir, tá travando muito, meu céu sério velho, tem pouca gente como assim o que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 Conseguimos. Alguém mais quer? Vou perguntar aqui: alguém mais quer? Porque sempre chega alguém atrasado.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 Um salve, é, no gol, pera, eu quero o selo, você quer qual selo? O Igor Cavalho, o Vitor Pelegrino da Silva estão em o servidor servidor ventilador, o Bolo Fofo, o Bolo Fofo não vai vir, o Tuliane voltou, voltamos...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 o cara comprou o azul, Fiano Fiano impostor. O cara comprou o azul, claro. O cara comprou azul claro. o cara comprou azul, claro. não sabe diferenciar. Ai eu quero, eu quero dando autônico. tônico. Free Flying, aí eu jogo Free Fire, gente. Via de Sony, na verdade, não jogo mais, não. Gente, porque tá todo mundo de vermelho? Nossa, tem uma boa parte com tá vermelho. Vamos ao vivo. É só, é só pra quem não sabe. Já a gente já pode começar? Vamos lá, gente. Vamos, todo mundo da mesma cor. Aí conseguimos.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 Azul, azul, então vamos azul. Nossa, muito cara caro, hein? Se você não caro fazer um selo assim. Eba! Vamos azul, vamos azul. Azul, azul, azul é bom. None é o treinador, velho. tá pode ser qualquer cor precisa do uniforme o que é está que acontecendo ae conseguimos. Nem, nem uma nonia nem Vocês querem.. Qual o próximo? Quer tentar.. Gente, eu vou. eu vou dar uma... Quer tentar dar iceberg. 30 pinguins no iceberg. Vai é difícil. Vai é difícil, eu não sei. que esse povo tá fazendo aqui, gente? Vamos lá, você bag, vamos. Ah, demora demais. Não funciona.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 não funciona. Não. Vamos tentar todo mundo reunir. galera oi atala, atala. qual é os nomes do que leva Shuriando da Lamanaia Altaria Altaria manda um salve pro namorado meu amigo o nick dele é supermax que ele é o Igor seja muito feliz junto salve pro Frosty eu já tô no iceberg no meu tem mais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 Vamos chamar, vamos chamar A gente consegue, gente Já tem 20 pinguins no iceberg Se eu perguntei, perguntou agora Hello, bitch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 É mesmo, todo que tá. Um salve para Geral Ceará. Manda. Um salve pro Guilherme Games. Um salve pro NoGo. Um salve pro Flyback. Além disso, um salve pro Pinguim Lucas. Um salve pro Donnie. Um salve pro Bob. Um salve pro. Arthur não Art My Penguin Nossa, que triste, gente Nos abandonaram Aí, cara Que é o centro oficial da Team Vila Mix Estamos em busca de novos divulgadores gostaríamos de saber se você está interessado Trabalhar conosco O que é isso? Me explica o que é isso Ah, gente, que é treche velho. Querem tentar do iglu? negro. meu então. Todos em meu grupo Bagan e salve. Vamos, gente. Deixa eu mudar aqui então. Deixa eu desbloquear o igru todos. <risos> Não tá, tá apertado. <risos> tá apertado. Dá, eu tô com preguiça. <risos> que...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 Cadê o povo, gente? Só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Arthur dos Jogos Clássico Um salve hein? É o grudo Elanzi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Oh, mas que complicação, hein? Um, dois, três, quatro, cinco...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 Não, não. Calma aí, gente, que vai voltar já. Ai, a captura de janela, velho. Aí, gente, gente. Calma um minuto. Gente, desculpa, eu malino demais, velho. <risos> Isso vai te contar <risos>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 Nossa, tá bugado esse assim, nós. Calma, calma aí. Ai, eu digito hein? Eu queria muito você usar esse Bey Ô, oh, uma palhaçada hein, gente. O rebicão não tá aparecendo, Colin. Tá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 O lugar santo é. Seus olhos tão rubinhos, o beijo do Senhor quinhente. É não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Tá, pare. Desculpe. <risos> Ai minha perna, enfiei a minha perna aqui na tauba agora tá doendo. Ô gente, me dá dinheiro aí. Mentira, gente. Não precisa não. Vou trabalhar, entendeu? Eu sou desses. Ah, a gente não vai.. Gente... Não dá pra fazer mais nenhum. <risos> <risos> não dá, não dá pra fazer nenhum selo mais Ah, fiquei pobreza, hein, gente Na moral, velho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 Ah, peraí, eu esqueci de colocar o orbcan, gente. Voltei. O longa, você tá falando para mim colocar a Jean, C... Jean Cera. Vou escolher qualquer um aleatório que eu vou colocar Não Será Que JR, Já coloquei relanzito ah, Rapaz Arthur Me fala no chat da live Ok gente mas tu é um nome bem específico. Jean Cera. Por que Jean Cera? O cara disse no chat Jean Cera. Bota! O que tá acontecendo, velho? Donaldo. Vai ser esses laranjas aqui, ó. Donaldo. Vai, próximo Próximo, gente, a gente tem tô, o mundo todo, não Martin, Martin ou Levezinho? Nome do CBBR ou da vida real? Não sei, hein, também Vitinho LV123 um, Esse foi o roxo eu gosto muito do roxo gente então vitinho lv 1, 2, ah não pode número não dá para colocar número tadinho dos monen levezinho, levezinho, levezinho, também gosto do verde, levezinho. Oi, Guilherme, meu nome, o nome coloca o pouco branco de Guilevigainz. Gile Tá, vou colocar o puff branco Guilevi Guile Games Puff Branco Da Elsa, ok boa tarde O <risos> que está acontecendo gente?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 o fogo é o vermelho lá lá V Vitré, próximo nome já saiu, gente. Eu acho que o nome já saiu.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 Acho que eu é vou ficar pobre. <risos> eu vou ficar pobre, gente. Vocês estão me mandando. Eu só posso comprar um cachorro e um gato, porque senão se eu comprar mais cachorro, eu vou ficar pobre. O Bob não quer, eu vou colocar o Samuel.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 Bruno Berti Tá ligado só pra mim, lagado Não tá lagado pra todos nós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 Hum, qual que é tá o chat? Vocês você prefere, qual, gente? Que? Ah!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 Porque eu me embananei todo em então, com em nevada É isso aqui que eu não tenho, né? Eu tô voltando. Mas ah, daqui é o palco. Ó, ah, gente, tem um grupo palco. Ah, vou comprar esse aqui, porque também. Então. É isso, gente. Eu vou tentar diminuir assim.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 Você joga super CP super, super, sabe que dia vai começar servidor HTML5? Não sei, não sei. Gente, escolhe comigo aqui, por favor. Ah, tem um de 14, ô louco, aí.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 Seria legal, seria legal, mas é o meu computador...